Em Survival VD, Nova Zelândia, Gabriel Bruno acabou ficando numa situação delicada, já que a votação ficou em um empate de 4 a 4 entre Meire e Lívia. Ao persistir o empate, a decisão foi levada para as pedras, fazendo com que o jogador que tirasse Pedra Púrpura fosse eliminado mesmo sem receber nenhum voto naquela rodada. Por azar de um, mais sorte de outros, Gabriel Bruno acabou retirando a pedra púrpura e sendo eliminado naquela rodada. Quase sete anos depois, será que você é capaz de quebrar essa maldição?